Todas as vezes que ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 40. Dois dias se passaram após os acontecimentos a pouco narrados, durante os quais nos entregamos a sérias ponderações sobre quanto viramos e souberamos nas visitas aos departamentos hospitalares. Compreendemos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível reter depois de concluído o estudo daquela Bíblia espelhante e sábia que representava cada uma das sessões visitadas. Estávamos angustiados. E no recinto plúmbeo do pavilhão indiano, rodeados de nostalgia e solidão, vimos as lágrimas banharem as faces uns dos outros. Na manhã do terceiro dia, foi ainda Roberto de Canalejas quem contribuiu para arredarmos o estado de depressão para o qual resvalávamos, convidando-nos a passear pelo parque em sua companhia. Servindo-se da encantadora afabilidade que era o seu característico, discreta e singela, advertia enquanto caminhávamos. O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando vossas vontades para a força suprema de onde emanam as energias que alimentam o universo. E logo sentireis que disposições regeneradoras erguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na operosidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para seu alívio e bem-estar. Em vez de vos aprisionardes neste pavilhão, dando largueza de expansão a pensamentos cruciantes e improdutivos que vos agravam os sofrimentos, Vinde comigo a visitar vossos irmãos que sofrem mais do que vós e se acham hospitalizados ainda, ergastulados no drama de trevas que sobre vós também já se estendeu. Voltemos ao hospital a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor, os médicos que vos auxiliaram a expulsar da mente as impressões contumazes que vos amorteciam a coragem. Aquecemos... É o dia todo, por ele acompanhados, visitamos novos enfermos, dirigimos frases solidárias a pobres recém-chegados do vale sinistro, abraçamos Joel e demais dedicados amigos que, por nós, se desvelaram por dias e noites de angustiada memória, Apresentamos respeitos e homenagens aos eminentes psiquistas que tantas vezes se aveiraram de nossos leitos, levando-nos caridosos refrigérios nas reconstituintes energias das suas virtudes e alinas. E, por tudo isso, suave reconforto bordejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias, aquecendo-nos junto de corações virtuosos capazes de nos compreenderem. À tarde, já de regresso ao albergue, um emissário de Teócrito comunicara-nos que, no dia imediato, Deveríamos atingir a sede da vigilância, reunindo-nos à grande caravana que demandaria a terra. Teócrito não fizera parte da assistência para essa caravana. Todavia, sua autoridade fez-se representar nas pessoas de seus dignos discípulos Romeu e Alceste, os quais zelariam por nossos interesses e necessidades, enquanto nos encontrássemos em liberdade, não obstante houvessem de fazê-lo ocultamente, a fim de não nos privar do mérito e da responsabilidade. Carlos e Roberto de Canalejas, no entanto, Ramir e Olivier de Guzmán, Padre Anselmo e outros amigos a quem nos habituáramos a querer, integravam o numeroso cortejo, incumbidos, por ordens superiores, das instruções que se tornassem precisas, caso nosso procedimento durante a liberdade arrastasse a necessidade de mais vultosos empreendimentos. E quando as primeiras paisagens do torrão natal se desenharam indecisamente entre as emanações pesadas da atmosfera o pranto rolou-me dos recôncavos do ser, num sacrosanto austo de saudade, respeito e alegria. Havia dezesseis anos que o fardo carnal, por mim recebido da natureza-mãe para, por intermédio de seu inestimável concurso, habilitar-me para o radioso reinado da imortalidade, tombar em convulsões sinistras, triturado nas garras tétricas do suicídio. Dezesseis anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis em sua verdadeira expressão. Atordoado, já desambientado da minha própria terra natal, assaltou-me incoercível receio de perlustrar sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que eu tanto amara. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Profundas modificações de certo, longo estágio de sofrimentos no invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado face a face, outra vez, com aquela sociedade a quem eu amar e desprezara a um mesmo tempo. Que eu fustigar em iras incontidas ao lhe deparar as mazelas, para em outra vez exaltarem como vidas páginas extravasadas do coração, ferido sempre por bem dramáticas razões. Lembrei-me de que a diversas etapas constituíram minha existência a que o desespero acabou por destruir, a qual, se não primou pelas virtudes, que não demonstrei possuir, ao menos se impôs pelo padrão de infortúnio que arrastou. Despertada subconsciência, tão carinhosamente embalada e adormecida pela terapêutica do Instituto Maria de Nazaré, ante o retorno ao teatro do pretérito, o drama que vivi desenrolou-se as minhas lembranças com o mesmo acre sabor de antanho, alvoroçando-me as entranhas anímicas com as agruras e tribulações outrora suportadas. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou, pelo menos, dos que tinham o dever de me amar, e tive medo de buscá-los. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira encontravam-se ainda muito vivas em minhas recordações para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim, visitando, sem muito ponderar o velho lar, os amigos, a parentela de quem eu apenas tivera fugidias notícias, por jamais dela receber demonstrações saudosas por meio de bons votos que me dirigissem, no fervor de uma prece. Valie-me, então, da afeição de Belarmino, a quem eu conhecera nos dias de desgraça, suplicando-lhe que me não abandonasse, antes marchássemos juntos nas idas e vindas que pretendêssemos. Pois Mário... Lá se for a cata de noticiário da esposa e dos filhos, dos quais jamais souberam no invisível, até aquela data. O antigo professor de línguas deixara-se bordejar por idênticas impressões. Conservava-se mudo e compenetrado, enquanto eu dava elasticidade ao pensamento, externando-o por todos os motivos. Voltei com ele ao antigo solar que o vira nascer e vicejar, onde desfrutar o convívio amoroso da família que tanto o prezara, e por cujas salas atapetadas o vulto de sua inconsolável mãe parecia ainda mover-se alucinadamente desde o momento em que o vira extinguindo-se com os pulsos seccionados. Já não pertencia aos de Queiroz e Sousa Quinta Formosa, nem lá se encontrava a amorosa velhinha que ele, agora, os remorsos porejando dos escaninhos da alma, buscava com aflição, inconsolável por não lograr jamais notícias, quando todo o seu ser vibrava em ânsias de saudades. Viu o antigo professor de dialética chorar diante da lareira, posto de joelhos no local justo onde, outrora, se conservava o balanço da velha senhora, rogando seu perdão pelo desgosto atroz infligido ao seu terno coração de mãe. A suplicar, entre pranto aflitivo e comovedor, sua presença saudosa, Ainda que por alguns instantes, a fim de que se amenizasse em seu peito, a dor feraz da saudade que lhe estorcia a alma. Qual peregrino desolado procurou-a por toda a parte onde supôs provável encontrá-la. A amorosa velhinha, porém, para quem vida, alegria e felicidade se resumiam nele, não era encontrada em parte alguma. Até que ideia desconcertante lhe apontou a derradeira possibilidade. Dirigiu-se ao jazigo da família, onde repousavam as cinzas dos seus antepassados. Sua mãe, de certo, também lá estaria. Com efeito, o nome adorado lá se encontrava, gravado na pedra tumular ao lado do seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se, então, à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Entardecia quando, os silenciosos, descemos a encosta alfombrada do campo santo. Procurei, à medida das minhas possibilidades, levantar o ânimo do amigo querido. E enquanto vagávamos pelas ruas, observava, esforçando-me por parecer confiante e consolativo. Será fácil deduzir quanto ao destino de tua veneranda mãe, ó meu amigo. Não se achará, com certeza, enclausurada naquela gaiola de mármore e podridão, pulverizando-se com os últimos elementos materiais que ali se encerram, uma vez que nem tu lá te encontras. O senso indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será, e que, como nós, se encontrará em um local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca no poço tumular. Sim, eu já o havia pensado, Camilo. Porém, onde estará ela? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi jamais refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria em visita telepática? vê la aí porventura algum dia? Perdão, Belarmino, pareceu-me ouvir-te dizer que também a senhora, tua respeitável mãe, compartilhava das crenças materialistas que professaste? Como quererias, então, que vivesse a orar por ti, fazendo-se refletir na sensibilidade de um medidor de vibrações espiritualizadas para servir-me das explicações dos nossos caros amigos da colônia? Indaguemos antes do seu paradeiro ao doutor Canalejas ou ao nosso Roberto. Quanto a mim, não anteponho dúvidas à possibilidade de a rever isto. — Se tudo quanto nos tem envolvido, desde que penetramos o alentúmulo, impõe-se pela justeza da lógica, a mesma lógica conduzir-te-á a reveres tua mãe, mais tarde ou mais cedo? — Sim, perguntemos ainda uma vez aos doutores canalejas. — Quantas vezes já o fiz, esquivando-se ambos a respostas decisivas. — Mas onde os encontraremos agora? — Não deixaram endereços. Esperemos, então, até encontrá-los. Sejamos pacientes. Amigo de Queiroz e Souza, e em dezesseis anos de desgraças surpreendentes, creio que aprendi rudimentos da sublime virtude denominada paciência. Todavia, Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me tranquilo e triste. Não obstante, sentíamos fadiga e queríamos descansar. Onde, porém, achar abrigo? O decoro, o respeito ao domicílio alheio, inibia-nos buscar hospedagem em casas estranhas. Quanto aos velhos amigos, não nos podendo perceber, tornavam-se ainda mais respeitáveis para nós, por não desejarmos participar de sua intimidade, como intrusos ou indiscretos. Habituados à disciplina confortativa do Instituto, Éramos premidos pela saudade do suave aconchego que continuávamos a transitar pelas ruas da cidade. Incoercível tristeza anuviava-nos o coração, ao passo que o crepúsculo derramava nostalgia em derredor, avolumando as sombras e as impressões que nos chocavam. Belarmino alvitrou nossa hospedagem em uma igreja, cuja nave repleta de fiéis convidava francamente a intrusão. no entanto, a sugestão, fiel à antiga incompatibilidade com os representantes do clero. Numerosos locais foram, em consequência, lembrados, mas tantos indicávamos como imediatamente eram rejeitados. De súbito, como se a fraternal solicitude de Teócrito nos observasse pelos espelhos magnéticos, acompanhando nossos passos como fizera a Jerônimo, ideia salvadora iluminou minha mente e bradei jubiloso. Fernando, Sim, Fernando de Lacerda, o protetor inesquecível, cujos caridosos pensamentos de amor e de paz, diluídos em cintilações de preces, tantas vezes me visitaram no desconsolo apavorante do tugúrio de trevas, onde minha alma espiava a ousadia de se haver antecedido a determinação da justa lei. Sim, Fernando, o coração boníssimo que continuava, incansável e piedoso como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais, seus abraços amoráveis, convertidos em radiações bem de novas preces, para novas conquistas, de dias melhores para o meu destino. Não ignorávamos o domicílio do velho amigo. Tampouco a repartição onde exercia seu honesto labor. Tampouco o local onde se reunia de preferência para experimentações científicas e culturais, a que, ao lado de atenciosos companheiros, emprestava os melhores esforços, por já o havermos visitado, quando da primeira vez que lográramos descer à Terra. Para seu domicílio, pois, nos dirigimos, ali nos abrigando discretos e humildes, ocupando o cômodo acima do telhado, água furtada, que se diria apropriada pelo invisível, para hóspedes de nossa categoria. Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus compares foram suficientes para me readaptarem aos acontecimentos terrenos, reambientando-me na vida social. Não foi, todavia, sem sensíveis constrangimentos que o fiz, sinceramente saudoso do convívio sereno e leal da sociedade invisível a que já me habituara. Largamente confidenciei-me com o precioso médium tão benquisto em nosso instituto. No suave abrigo oferecido pelas águas furtadas, reuni ideias e deliberei realizar um programa com vistas à efetivação das recomendações de Teócrito. Deveria, antes de tudo, voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas, editores e até aos adversários, que o suicídio não lograra decepar a vida, tampouco a inteligência e a ação. Escrevi, então, falando ao cérebro de Fernando, em colóquios amistosos que muito me confortavam, e servindo-me de sua mão como de uma luva que calçasse a minha própria mão, longas cartas a amigos de outrora, que a morte me não fizera ouvidar. Noticiário sincero e verídico de minhas impressões, procurando identificar-me no estilo literário que me conheciam. Não comportava já, porém, vaidades o meu gesto. Pretendia antes preparar ambiente para mais amplas reportagens futuras. Meu intento era avisá-los, antes de mais nada, de que eu continuava vivo, bem vivo e pensante, não obstante a tragédia inconcebível que o túmulo ocultara aos débeis olhos humanos. Meu desejo era revelar-me àquela mesma sociedade que me conhecera, rejubilá-la com as alvíceras de que, como eu, também ela era imortal. Preveni-la, enfim, conscienciosamente, dos perigos existentes atrás das sombrias ciladas forjadas pelo monstro. Suicídio. Mas, apesar da boa vontade de que me sentia possuído, da dedicação do generoso amigo que me emprestava inestimável concurso, Passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria daqueles mesmos a quem desejava servir, revelando-me individualidade pensante, inteligência viva, independente e normal, não obstante a invisibilidade do estado em que me achava. Sem o desejar, grandes desgostos atraí para o pobre Fernando, a quem antes eu quisera respeitado e honrado em virtude do magnífico dom que trazia, tal de transmitir facilmente o pensamento das almas defundas. E foi ele alvo de críticas demasiado ardentes e injustas, insultos ingratos, remoques abusivos. Desapontei-me contrariado. Não era possível a minha boa vontade o defender o nobre amigo, visto que me não desejavam ouvir. De nada valiam tantos e tão interessantes noticiários que trazia eu das minhas bandas nevadas do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tantos e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores que necessariamente me reconheceriam por meio da linguagem que lhes fora habitual. Via-me forçado a calar, porque bem poucos eram os que me aceitavam à volta. Entretanto, o convívio com Fernando compensava-me das derrotas nos outros setores, muito edificado me senti, graças às palestras que comumente com ele empreendia, reservando-lhe eu a minha melhor afeição, um tono sempre crescente de gratidão pelas simpatias que a mim, como aos meus compares, infatigavelmente demonstrava.